Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um novo jogo NFT chamado Orbital 7 Deadly Sins. Então aqui no site do jogo já estamos vendo aqui um pouquinho do trailer, vamos dizer assim, desse jogo. Os links vão estar todos na descrição pra você poder ver com seus próprios olhos na íntegra, beleza? E aqui de início a gente já vê que o site tá bacana e eu vou mostrar alguns pontos aqui que eu gostei desse projeto e vamos fazer a review completa, beleza? Então primeiramente aqui no site, cara, a gente já tem um sistema de staking, tá? Já vou clicar aqui pra gente poder tá vendo esse sistema e nesse sisteminha aqui então tem uma PR de 87% você ganha aí tá um né que é o token deles T-A-U-M, beleza? Então, basicamente isso, e depois vai estar tá acabando aqui, certo? Bom, galera, esse jogo é um jogo de fantasia, inspirado na mitologia nórdica e nos Sete Pecados Capitais. Auspiciosamente oferece aos jogadores novas experiências, baseadas em lendas conhecidas. Então, aqui tem um staking, né? Tá falando que vai até o dia 22 de abril, tá? Se eu não me engano. E aqui também a gente já vê que tá listado na PancakeSwap, e na Pocon a gente já consegue ver também, ó. Vamos clicar aqui. Olha só aqui, tá um, beleza? Vamos importar aqui. Um tá um, cara, tá 12 centavos de dólar, então tá um toque Bem barato, se você quiser fazer trade ou mesmo rodar no jogo, enfim. Já que na Poconha o gráfico dos últimos dias, a gente vê que tá uma tendência. De alta, beleza? Então tá subindo nos últimos dias. A galera tá comprando, beleza? E aqui tem a tela inicial do jogo. É aqui que a história começa. Os jogadores começam a sua jornada com três heróis, cada um com seu próprio conjunto de habilidades. Você pode atualizar livremente e organizar seus próprios deuses para elaborar a estratégia mais eficaz. Então, mano, é um estilo de jogo. Lembra, talvez, um pouco Axie, né? Olha só, legal. Aqui tem um chat global. A gente pode ver PVP, Story, vários botões aqui. Então tá com uma cara bonita, na minha opinião. E aqui o legal desse jogo é que ele tem a questão de ovos, tá? Então são ovos aí elementais, cristalizados a partir de um núcleo de energia maciço, com a capacidade de manobrar as forças naturais. Para possuir um ovo de nível mítico, lendário ou até imortal em Orbital, os jogadores precisarão de muita sorte. E quando um chocar, você terá um NFT valioso, que qualquer jogador de Orbital adoraria ter. Olha só, que legal, né? Bom, aqui a gente também tem um pouquinho da economia do jogo, tá? Então aqui tá dividido os tokens em 15% para o time, 3% para o desenvolvimento, 8% de investidores, 15% staking, 6% foi vendido para investidores na venda privada 1, depois 5% venda privada 2 e 1% vai ser para público sale, né? 4% para é, propagandas, 25% para atrair novos players e 18% no ecossistema, incluindo promoções, campanhas, recompensas, marketing, atividades e muito mais. Aqui também a também tiver algumas parcerias do projeto tá como LD Capital temos aqui a Coincu Ventures então algumas algumas parcerias que você pode estar tá dando uma olhada aqui tem um time também eu achei muito importante aqui. Primeiro que tá bem feito a arte deles também, porque tá tudo público aqui, né? Tem os rostinhos deles e tudo mais. Lógico que a gente sabe que isso aqui não é tudo, né? Mas é um ponto bom aí, é, básico, que tem que ter em qualquer projeto. E aqui a gente também tem um pouquinho do roadmap. A gente pode ver que estamos no primeiro quarto aqui, vamos dizer assim, de 2022, com PVE, Story e treinamento de torre, tá? Aí depois, no segundo quarto aqui, chegando agora, né? A gente começou a abrir agora, né? Então, Co-op, PVP, Marketplace de NFT e venda de lentes. Depois eles querem, no terceiro, quarto aí de 2022, guilda, né, formação de guilda, é, missões de guilda, isso é muito bom, você poder fazer missão pra ganhar, torneios e guerra de guilda. Depois, no final de 2022 aí, vai ter um sistema de batalha de time, em 2023, versão mobile, eu acho isso muito importante para deixar acessível para qualquer um jogar no celular, através de iOS ou Android, por exemplo. Bom, galera, aqui a gente vê um pouquinho da gameplay também, vamos assistir aí, ó, diversos ovos aqui, né. E olha só, o ovo chocou, nasce o seu monstro, tá? Então são várias classes, né, de monstros, com vários itens cada um, e eles vão a batalha, olha só que bacana. eu achei bem bacana esse, tá, o estilo dele, tem sistema de breeding, né, por isso que tem os ovos, olha só, parece que tem um chefão aqui, então depois a gente vai dar uma olhadinha no White Paper, mas cara, tá bem bacana aí, né? Você tira suas próprias conclusões, obviamente, eu tô falando minha opinião, mas aí você vê o que, que você acha. Se você gostou da gameplay e acha que o jogo tem futuro, você pode estar tá indo pra cima, né? Olha só, todo o mapa dele, deve ser o modo PvE, de batalhas e tudo mais bastante níveis, hein? Isso é importante também para ter uma durabilidade e longevidade do jogo. Aqui tem um herói aqui, um monstro, né? Olha o ovo aqui. Muito top, cara. Gostei por enquanto. Bacana. Orbital Seven Deadly Sins, ok. Um ponto legal desse projeto também é que eles fizeram parceria, eu acho que eles é lá do Vietnã, né? E fizeram parceria com essa moça aqui. Ela é tipo a Miss Universo deles, tá ligado? É a cantora e tipo modelo e tudo mais. Então fizeram uma música aqui, ó. Você pode ver ela cantando e tudo mais. Então, isso é legal por quê? Porque mostra que que eles estão investindo em marketing, tá? Estão investindo numa pessoa famosa lá da região deles, então assim isso vai trazer marketing pro jogo, o jogo tende a crescer com a divulgação dela, que ela deve ser muito famosa lá na área. Então é muito bacana, entendeu? Uma divulgação mostra que eles estão empenhados no projeto, fazer o projeto virar, investindo no projeto, em marketing, divulgação, tudo esses pontos aí é importante. Além de uma musiquinha poder ficar na cabeça da galera, divulgando o projeto, né? Aquele jingle e enfim, fica na cabeça da galera. Bom, aqui a gente tem as redes sociais deles também, tá? Tem tudo aqui, ó, Facebook... Telegram, Twitter, Discord, tá tudo aqui, por exemplo, você clica aqui no Twitter, você pode ver, ó, 119 mil seguidores no Twitter, cara, é bastante coisa, realmente muita gente apoiando. No Discord são 25 mil membros, vocês podem ver. Telegram tem 113 mil membros, certo? E vou deixar pra vocês também embaixo na descrição o Telegram brasileiro, tá? Porque eu tô nesse Telegram, dá pra gente conversar sobre o jogo e tudo mais, então entra lá pra gente trocar uma ideia, beleza? Tá todos os links na descrição das redes sociais do projeto. O projeto também, galera, conta já com seu marketplace, tá? E a gente consegue ver aqui de diversos ovos, tá? Esses ovos você vai poder estar tá abrindo, né? Você vai ver o que tem dentro. Então pode vir várias raridades aí dos seus monstrinhos aí, certo? E aqui tem vários preços dos ovos no token deles, ok? Então aqui tem o um volume já transacionado, 1.328 vendas já, tá? E aqui a quantidade de ovos também aparece. Então você pode tanto comprar um ovo pelo Marketplace, quanto vender o seu também no Marketplace. Tá vendo? Fica no seu inventório aqui, se você tiver ovos, além de que tem um leaderboard aqui, que é o, os pontos, né? o ranking aqui do jogo, tá? E agora, galera, a gente vai falar um pouquinho do testnet desse jogo. O que, que é o testnet? É tipo um servidor teste, tá? Então, basicamente, nesse servidor aí, você pode estar tá ganhando um herói, né? Você pode acabar ganhando herói cinco estrelas que é seis vezes maior que um herói normal de um ovo normal e esse herói cinco estrelas tem um ROI ou seja o retorno do seu investimento garantido em 48 horas ou seja dois dias então um ovo normal um herói normal tem um retorno aí de 15 a 28 dias que já é bem rápido mas aí você fazendo o testnet você pode ganhar esse herói e mano, em dois dias você recuperar o valor dele tá Basicamente vai ser aberto do dia 12 de abril até o dia 18 de abril. Então, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é do dia 12 de abril ao 18 de abril agora o Testnet. E vai ter eventos, né, no Testnet, vai ter recompensas pro modo PVP, vai ter, é, você vai poder chocar ovos, né, e obter 5 heróis, vai ter grandes eventos, caçador de recompensas, eles vão fazer um sistema que você pode caçar bugs, né, caçar os bugs lá do jogo, tipo para a galera não fazer cheat, para a galera não trapacear. E você conseguindo reportar os bugs, você ganha tipo 10 dólares, 20 dólares, isso é bem legal. É, tinha isso, por exemplo, no Free Fire, que eu já joguei bastante, vários jogos fazem isso, nos servidores testes, né? E eles falam também da versão é, principal deles, né? Que deve estar sendo lançado já agora, dia 21 de abril, 21 do 4 agora, tá? Listagem na SEX, dia 25 do 4, então galera, já tá chegando o lançamento final do jogo, então agora é o momento para você aproveitar o testnet, inclusive vai ter um talk show deles com influenciadores famosos da indústria gamify, dezenas de mini-jogos, tá? Vão ser lançados, eles pretendem lançar nesse ecossistema deles, que vai ser um metaverso, né? Não vai ter só esse jogo, vai ter alguns mini jogos também, e eles pretendem ir crescer na comunidade com tudo isso. E bom, galera, agora já tá disponível aqui o testnet do jogo, tá bom? Vou estar tá clicando aqui, ó. E aqui, primeiramente, você tem que fazer o seu registro, né? Você cria um nome de usuário, coloca e-mail, senha, confirma a senha e pronto, vai estar tá registrado. Vai pedir pra você verificar seu e-mail, tá? Chegar um código no seu e-mail, você verifica. Pronto, verifiquei meu e-mail, vou fazer meu login. Mas antes, você precisa conectar sua carteira. Lembrando que a rede que você tem que estar tá conectada é a BSC Testnet. Pronto, agora fala aqui pra você vir vincular sua carteira, então você pode depositar heróis e tal no jogo Orbital, tá? Então, tem certeza que deseja vincular, confirme, confirmar aqui. E pronto, bem-vindo ao Orbital! Prepare-se para um jogo de estratégia inspirado na mitologia nórdica e The Seven Deadly Sins. E antes de iniciar, a gente pode clicar aqui na setinha do lado da sua carteira, vai estar aqui, reivindique seus ovos, do teste, né? Então, clicamos aqui em reivindicar ovos, né? Depois de reivindicar seus ovos, você clica em depositar, beleza? Você pode também estar tá entrando aqui no jogo, vai estar tá carregando. Carregando aqui, você faz novamente o login, e aqui vai aparecer o seu menu, tá bom? O seu nome, ali, exchange, o PVP vem em breve, modo história já tá disponível, os seus monstrinhos, os seus bichinhos aqui flutuantes, tá? Então, aqui é só o modo teste, ainda vai ter mais coisa para vir. Aí, aqui é o modo história, tá? Tem fácil, normal, difícil e inferno, né? E basicamente aqui você pode selecionar, por exemplo, a fase 1, um, 2, enfim, você vai avançando aqui no mundinho, né, como se, fosse, como se fosse um Super Mario, né, e vai avançando na história tipo assim, nível 1 um aqui aparece aqui as recompensas, você pode ganhar porque é isso que é a magia do jogo dos jogos nft jogar e ganhar, né, e você vai pra batalha indo pra batalha aparece aqui sua formação, os seus monstros, né você pode estar tá clicando para batalhar, vai estar tá carregando. Carregando aqui começa a batalha, a gente vê os monstrinhos, né? E os monstrinhos inimigos e basicamente é isso o jogo, né? Os seus monstros aí, seus guerreiros vão estar tá indo de encontro com os adversários e vai para destruição, cara. São três ondas aqui nesse exemplo, tá? Tá? Agora tá na onda 2, de 3, tá vendo? E vai aparecendo aqui os monstros e você vai vendo e vai torcendo. 309 de dano, pá, mais alguns danos ali. Destruiu o segundo e agora destruiu o terceiro, certo? E com isso, ó, foi pra terceira onda. Vamos lá? Terceira onda chegando, mais um pouquinho de destruição aqui. E mais um pouco ali, pá, mais um pouquinho ali. Pei, essa aqui, os monstrinhos, deu uns golpezinhos, né? Foi destruído... Mais um pouco ali, foi destruído e dessa maneira aí basicamente veio a vitória, Victor, ganha as recompensas e basicamente você pode ir pro próximo ou voltar pro home. Aqui vocês podem ver um exemplo aqui do inventário que fica com seus heróis, tá? Todos os itens ali disponíveis, é bem legal ter bastante itens. Você pode estar tá evoluindo também seu herói, fazer um level up ali como vocês podem ver. Olha só, você tem a Kunai aqui por exemplo, que aumenta o ataque, você pode aumentar o level dela e tudo mais, tá? E é basicamente esse é o jogo, tá, galera? Então, cara, achei o jogo bacana. Eu acho que se eles deixarem a economia rodando lisinha, né? E deixarem realmente você querer fazer um time, querer colocar bastante itens, fazer tudo rodar bonitinho, eu acho que o jogo é promissor, mas esse vídeo não é uma dica de investimento, você decide aí se vai entrar num jogo ou não, fechou? Mas esse é o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, Valeu. até mais!